poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. Bolsonaro diz que indicará ministro terrivelmente evangélico para o STF. Aí vivo o estado laico! Não, não, peraí, pera peraí. Mas o que que tem a ver a fé de alguém Para esse alguém ocupar um cargo de ministro do STF? Pois é, não tem nada a ver. Ai, seu burro, nós precisamos ter o povo representado no STF também, seu burro. Morre, diabo! uma filha da puta, porque eu não sei se você sabe, mas os requisitos constitucionais para alguém ocupar o um cargo de ministro do STF são apenas cinco: ser brasileiro nato, ter idade entre 35 e 65 anos, estar no gozo dos direitos políticos, possuir notável saber jurídico e, por último, mas não menos importante, ter reputação ilibada. Ou seja, em nenhum momento é questionada a religião do ministro. Portanto, pouco importa se o ministro é um bandista, católico, protestante, cristão, espírita, muçulmano, judeu ou até mesmo ateu. Aliás, a religião do ministro sequer deveria ser questionada, pois o que realmente importa é sua capacidade técnica e jurídica para interpretar corretamente a Constituição. Afinal de contas, as decisões de um ministro do Supremo devem ser pautadas única e exclusivamente pela Constituição Brasileira, e não pela Bíblia, pelo Alcorão ou por qualquer outro livro religioso que ele cultue na sua vida privada. Já que, graças ao Estado laico, cada um é livre para ter a religião que quiser, mas não de impor sua religiosidade a outras pessoas, muito menos se utilizando o Estado para isso. É, pelo visto, o Brasil do futuro tá caminhando pro Irã do presente. Tá ok? Hashtag Estado Laico Já! Ibovespa atinge novo recorde com otimismo com reforma da Previdência! Pois é, apesar do sindicalista de fada, parece que finalmente a reforma da previdência vai ser aprovada. O que pode não ser a solução para todos os problemas do país, mas pelo menos vai evitar que o Brasil quebre nos próximos anos. O Ibovespa conseguiu fechar em alta de 1,22% nessa quarta-feira, próximo dos 106 mil pontos. Já o dólar comercial caiu para R$ 3,76. Oh, que legal! Mas vale lembrar que a reforma ainda precisa passar por um segundo turno de votação na Câmara, e depois ainda vai passar pelo Senado. Até lá, muita coisa pode mudar. E por falar em reforma da Previdência... PDT ameaça expulsar Tabata Amaral caso vote a favor da reforma da Previdência. O PDT vai fazer uma grande cagada se realmente resolver expulsar a deputada Tabata Amaral. Pois se ela de fato peitar o partido e votar a favor da reforma da Previdência, ela só tem a ganhar. Pois vai mostrar que ainda existe oposição responsável nesse país. Meu voto pela reforma da Previdência é um voto de consciência. Não é um voto vendido, não é um voto por dinheiro de emendas, é um voto que segue as minhas convicções e tudo o que estudei até aqui. Ao tomar essa decisão, eu olho para o futuro do país, e não para o próximo processo eleitoral. Quem me conhece sabe da minha luta pelos mais pobres, sabe da minha trajetória. E hoje a Previdência, ela tira dinheiro de quem menos tem e transfere para os mais ricos. Ela aumenta a desigualdade do Brasil em um quinto, e é um impasse para o desenvolvimento do país. Ser de esquerda não pode significar que a gente vai ser contra um projeto que, de fato, pode tornar o Brasil mais inclusivo e mais desenvolvido. Ai, meu! Mas e o Aécio, hein? Fala do Aécio, vai! Aécio! Fala do Aécio! Vai. Calma, filha da puta, pois o filme do Aécio tá tão queimado, mas tão queimado, e nem mesmo o próprio PSDB tá querendo ele no seu quadro de políticos. E pra finalizarmos essa edição... General Heleno rebate críticas e diz que Carlos Bolsonaro é traumatizado pelo atentado do pai. Hum... Eu acho que tem mais trauma aí nessa história, hein? O que, que vocês acham? Deixem seus comentários aqui embaixo. E esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia. E vê se não se esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal, assim você não vai perder nenhum vídeo novo por aqui. Ah, e fica ligado que vai ter novidade essa semana, hein? Os membros, patrões e assinantes do site do canal do Otário já sabem da novidade. Fui.